No Survival VD Estados Unidos All Stars, Lucas Patch teve que tomar uma difícil decisão. Optar por uma imunidade tribal ou a quarta pista do ídolo da imunidade. Como a sua tribo ainda não havia ido ao conselho tribal e ele estava se sentindo seguro, optou pela pista e passou um dia inteiro procurando pelo ídolo que, infelizmente, nunca achou. Entretanto, o inevitável aconteceu. Sua tribo perdeu a prova de imunidade e no conselho tribal foi eliminado com todos os votos. Amargando assim essa errada decisão. Sete anos e essa decisão ainda o persegue. Você consegue quebrar essa maldição?